Você fazendo rede ou arrumando rede? Eu estou consertando a rede Consertando a rede? É Consertando a rede E depois vai pescar com ela? Depois daqui a tarde, quando ela estiver consertada eu vou pescar com ela O que que o Mick é teu? Mick? É Eu sou parente dele Não é ele que é teu parente? Não, sou mais velho que ele!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 Dourado, o senhor pesca também. dourado não, dourado tem que ser um alto-mar.